Eu nunca fui do tipo que Colava nos rolês de futebol Eu sempre De coris e o do sol. E sem você aqui, pude me encontrar e decidir. Pude reconstruir aquilo que você quebrou em mim. E nessa festa que nem convidado a gente foi. Eu esses problemas e deixo pra depois E sem entender eu pergunto por que Eu preciso voltar atrás Não tem nada de mais Não tem nada de mais E sem entender eu pergunto por que Eu preciso voltar atrás de não tem nada demais, não tem nada demais Eu nunca fui do tipo que, que saí do Rio pra ver você Passei tempo demais procurando canais na TV me jogar, me aventurar Eu sei que o mundo é o meu lugar E eu vou estar aqui Quando você acordar E nessa festa que nem convidado A gente foi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 Rolês de futebol Eu sempre preferi Paleta de cores e o pôr do sol